A URGS, para mim, foi importante em todos os sentidos. Reviver a universidade sempre é uma uma satisfação para quem já esteve aqui. Eu sempre fui bibliotecária e professor. Eu vim do interior do estado, da cidade de Venâncio Aires. Eu escolhi a profissão e se tivesse que voltar, eu voltaria novamente. Vim para Porto Alegre prestar vestibular, fui o centésimo primeiro Classificado. A minha área de atuação foi no ensino, na pesquisa e na extensão. Eu tenho dedicado a minha atividade depois da aposentadoria também à universidade. Durante toda a pandemia eu passei consertando equipamentos para a universidade. Aqui na Biblioteconomia eu estava aposentada já no estado e resolvi criar o Centro Referencial de Literatura Infantil foi uma, uma coisa muito, muito importante. Para mim é uma alegria conviver com, com todo esse ambiente universitário. Acho que a gente não envelhece, não envelhece menos do que se esperaria, né? A minha vida toda, acho que eu estou assim, em volta da URSS, como aluna, como professora, no serviço de extensão. Estou com 72 anos, ainda com bastante energia e gosto de trabalhar. Embora eu tenha entrado já com 31 anos, até me aposentar, hoje estou com 89 anos. Eu posso só dizer o seguinte, a... a biblioteconomia mudou a minha vida. Tudo que eu tenho e sou devo a universidade. A construção da minha família, os valores que eu consegui transmitir para os meus filhos. né? Tenho um filho que estudou no colégio de aplicação. Eu tenho um filho que é engenheiro civil formado aqui. Fez o vestibular de engenharia metalúrgica e posteriormente fez administração pública e privada. Eu tenho uma filha que é médica, ela fez cursos aqui. Né? Então, a, ela hoje trabalha como pneumologista no Hospital Conceição. Ela não tem consultório, ela quer fazer o, o melhor para as pessoas. O meu segundo filho fez vestibular primeiro para engenharia passou, mas resolveu depois fazer direito na PUC. Atualmente, ele é desembargador e foi presidente do Tribunal de Justiça. A gente tem que ajudar o país e isso, de fato, é uma é uma coisa que a gente passou para ela na nossa família e isso vem de dentro da universidade. Eu acho que essa integração de trazer os antigos alunos deve prosperar e ampliar. Os ex-alunos, né, empresários e, e ex-professores ou professores que até atuam em outras universidades, eles sempre falam com muito orgulho da URGS e têm vontade de vir aqui e quando vêm, visitam os lugares aonde eles estiveram. Vale a pena fazer uma campanha para que os antigos alunos voltem a ocupar esse cargo. A universidade trouxe para mim essa possibilidade de progredir. Nós somos antigos alunos. E a universidade é praticamente a minha casa. Valorizem mais a universidade. É a forma que nós temos de crescer através da educação.